Começou a, a derrubar a mata, né? começamos até a cavacar de enxadão a mata. Depois nós arrumamos uma máquina para des, destocar, né? Pô, limpar a terra e começamos a plantar abacaxi. Daí para cá a gente planta abacaxi, planta feijão de corda, já tem as mangueiras, aí, as laranjeiras, andu, andu os pezinhos de piqui também, né? que a gente plantou. E tá dando certo. Essa colheita teve quantos abacaxi? Esse ano nós colhemos, já colhemos 4.700 só para exportar, né? E fora o que a gente já levou para casa. A deve ter colhido umas 4.000 mil abacaxi. E é, cada ano é a mesma coisa ou tem ano mais difícil? Não, tem ano que é mais difícil, a gente não consegue vender, igual o ano passado mesmo eu não consegui vender o que aconteceu esse ano passado? Ué, não teve comprador pessoas para comprar agora esse ano já, já conseguiu vendendo um uh -huh. é, e estão querendo é, plantar o café era? Ué, agora a gente está pensando em deixar um pouco abacaxi e plantar umas árvores frutíferas, estão estudando ainda para ver o que, que planta hein? Se planta café, se planta laranja, ou outras árvores. Uhum. É difícil esse, esse trabalho na. Esse trabalho no abacaxi? Como que é? Nossa, foi difícil nisso. Estepa a gente toda, olha. Para colher a gente estepa todo. para capinar também. É muito trabalhoso. E essa área, é, produção, é, qual é mais forte? A área de produção aqui nós temos 6 hectares plantados. e aí o resto é reserva Na verdade são 11 hectares e a reserva é só 2, mas aí a gente não está pensando em não desmatar só no que já está desmatado. Essa área aqui, é, as outras, outras pessoas plantam o quê? O trato. Ah, o pessoal aí eles mexem mais com manga, carvão. Eles não plantam. Às vezes plantam mandioca. Mas os vizinhos ali mesmo já plantou eucalipto, já arregaçou a terra. Podia explicar um pouquinho sobre o que acontece com o eucalipto aqui? Vai, o eucalipto eles vendem para a carvoeira. Eles vendem para a carvoeira, diz que dá muito dinheiro. <risos> Eu mesmo não sei. Não. E ele faz para a terra ou ele faz o quê? Aí a terra fica improdutiva, porque onde se planta eucalipto não produz mais nada. E essa espécie? Não produz mais nada onde planta eucalipto. Aqui nessa região, como era mas, é, quando a senhora era criança? Mas aqui chovia muito, né? Ali embaixo mesmo, na vai vale do pão brejava, porque eu, eu mecia uma lagoinha lá que a gente brincava. <coughs> quando a gente ia na casa da minha avó, passava dentro da água direto. Depois foram desmatando, desmatando. E hoje já está desse jeito seco. E até a rua? aqui, ó. É. É. A terra era mais produtiva, nós plantávamos arroz, plantávamos feijão. Agora já não dá mais. E o que causava esse é, empobre, empobrecimento? O empobrecimento é, é o desmarcamento mesmo. Tem pessoas que estão uh, querendo reflorestar por aqui? Oh, dani eu mesmo não sei não esse povo aqui tem uma ideia muito fechada muito difícil eu pensava em ref... eu, igual essa área mesmo né deixando de plantar abacaxi eu estou querendo reflorestar com árvores frutíferas uhum. tem tem animais por aqui animais silvestres Sim tem é tem viado tem tatu jacu juriti de vez em quando aparece até Zebelê. é a vida aqui na na, na cidadezinha na boa vista é a pessoa mexe geralmente com o que é boa vista é Lavora mesmo. Lavora. A, a, como que fala? A economia. A né? o pessoal planta. Depois tem a, a outra fonte de renda: são os professores, né? os aposentados. E tem o comércio. Os jovens, você com que os jovens, quando eles terminam o segundo grau, eles saem para fora para estudar e trabalhar. Migram, né? Você teve mais empresa por aqui ou emprego por aqui? Não, não tem fonte de emprego. É Porque não tem nenhuma indústria por aqui, né? então fica difícil. É Uma forma de agricultura, agrofloresta mais é, intensiva nas obras da mão, se, se dava muita renda, se era muito economicamente é, forte. Agrofloresta? Sim, assim que... Uh, que, me informaram assim que quem planta soja por hectare ele ganha 3 toneladas. Quem planta era cebola ganha 11 toneladas. Hum. Quem planta com, a, com agrofloresta ganha 40 toneladas. Então, é, o trabalho de agrofloresta é, é desconhecido para nós, nós não temos conhecimento não. Tem vontade de experimentar? Era bom, né? Acredito que dava certo. Se dava certo, as outras pessoas daqui se interessaram, tá, às vezes? É, provavelmente, né? Que quando tem uma coisa que a gente planta, por exemplo, uma coisa que dá certo, o outro quer também, né? Usufruir da mesma coisa, da plantação. Então, é provável que eles estão né? Gostaram. Tem mais alguma coisa a senhora que quer falar sobre uh, qualquer coisa. <risos> qualquer coisa. Aí aqui é um lugar muito bom. Eu mesmo falei, que se tivesse água aqui, eu mudaria para aqui, ficaria aqui em vez de ficar lá na rua, né? Uhum. Que aqui é bom que você vê a, a roça toda, você está dentro de casa, você está vendo a roça toda que o terreno é plano, né? É muito bom, eu gosto. Teve água aqui? Não, água que antes nós buscávamos nas costas, lá na bomba. Agora a gente ganhou uma caixa de plástico que a gente pega a água da chuva. É o que nós trabalha com ela. Posto na artesanato? Poço artesiano... Pode ser viável, mas gasta muito dinheiro, né? Que é uns 100 metros para que abaixe. É por causa do euclido? Não. Não, é mesmo porque aqui tem o, o, o ribeirão lá embaixo e tem o corguinho da Vaz vale do Povo. Mas só é que lá também, por causa do desmatamento, secou. Né? Tem só a bombinha que tira a água fazendo as cacimbas. Não corre mais. Buscava. Ele Levava pelas costas? É, buscava nas costas. Era onde? Aqui embaixo na, na bomba, onde se fala de bomba, onde nasce a. É, não nasce, se fala tá lá de bomba, lá na bomba.